Tô a correr, correr com o é feeling no meu pé no meu pé Sinto shoes Sinto shoes Curto shoes Tô a correr Meu bebê é muito fino. Reversada pai.